Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí. Hoje nós estamos na lição 9 Aqui que eu vos falo, o pastor Rona, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde nós ministramos aulas de bacharel e médio em teologia e vários cursos de preparação, seja para liderança seja para professores da Escola Dominical, cursos de oratória e estamos aqui para servir os amados irmãos. Vamos aqui, o servo revela o pai e o perfeito plano divino. Nós sempre estamos colocando as lições todas as semanas, se você quiser receber todas as semanas as lições, é só você se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar e ter um sininho na tua parte superior à direita, onde você clica... E você receberá notificações de todas as aulas, de todos os materiais que nós postamos aqui em nosso canal. Bom, vamos aqui para o nosso texto áudio, em Marcos 8, 29. Ele diz assim: E ele lhes disse, Mas vós quem disseis que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. A verdade aplicada diz, os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento de seu plano é propósito. E nos objetivos, nós temos três objetivos, mostrar a importância de conhecer sobre Jesus, falar sobre o plano de Deus é revelado por meio de Jesus e explicar que Jesus Cristo, é o mistério revelado. Isso, muito bem, agora nós vamos para nosso texto de referência. Nos três referências tem Marcos capítulo 8, versículos 27 ao 30. E você vai ler aí, ok? Você lê aí, tá? Eu já vou para os comentários, assim nós somos mais objetivos. A introdução nos diz, veremos nesta lição que o evangelho de Marcos descreve a identidade do ser enviado, sua missão em revelar o plano divino e salvar o povo dos pecados e a bênção de desfrutar o um íntimo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. No primeiro, no primeiro tópico, nós temos três subtópicos, tá? É, a importância de conhecer sobre Jesus é nosso tópico depois a verdade que precisa ser conhecida por todos a verdade que, conhe que é conhecida mediante a fé e é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus a importância de conhecer sobre Jesus é importante né aqui nós pensar um pouquinho Diante da pergunta de Jesus, quando caminhava para as aldeias de Cesareia de Filipe, a respeito do que diziam sobre a pessoa dele, quem dizem os homens que eu sou? Nesta hora, os discípulos descrevem opiniões que as pessoas tinham sobre Jesus. Diante da resposta, o servo faz-se uma nova interrogação e então Pedro faz a sua confissão de fé Tu és o Cristo é importante interessante nós é, percebermos né outra lição nos falamos um pouquinho disso tá a lição anterior você está aí no canal você pode assistir é essa questão né de Jesus perguntar para seus discípulos quem dizem os homens que eu sou ou seja Há muitas opiniões e eles falam das opiniões dos outros. Aí Jesus pergunta para eles diretamente, e vocês, quem dizem que eu sou? Tá? É porque é muito importante que nós, particularmente, individualmente, tenhamos nosso conceito sobre Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Tá? E você deve ter esse conceito bem claramente para você. Pedro, que nesse momento Jesus vai depois afirmar que Pedro está conectado com o Pai, ele recebe a revelação do Pai. Tá? Pedro está aberto, tá? está sintonizado, está ligado com Deus, Pai, e vem essa revelação e disse tu és o Cristo. É muito importante que nós peguemos a palavra de Deus, estejamos conectados com Deus para que dessa palavra hoje, tá? Nós tenhamos a revelação que nós precisamos acerca do Cristo. Porque é, não é só aceitar Jesus, eu preciso ler a palavra de Deus cada dia, para eu ter o conhecimento a mais desse Cristo. Amém? Então, vamos no 1.1, a verdade que precisa ser conhecida por todos. faz imperioso conhecer a identidade do servo. Cumpre ressaltar que ainda hoje ele é desconhecido por muitos. Não é difícil de enxergar que, apesar de muitas fontes e evidências históricas, cerca de Jesus, muitos o renunciam como o Senhor e Deus. Bom, vamos entender aqui. Tá? Existem elementos, existem provas arqueológicas que mostram que Jesus existiu. Tá? Mas todas essas provas externas, fora a Bíblia, são informações. E informações ficam aqui, na nossa mente, no nosso cérebro, somente. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, tá? nos permitimos ter a presença do Espírito na leitura da palavra, no estudo da palavra, nossa compreensão, nosso conhecimento acerca de Jesus vai muito, muito além do que as revelações arqueológicas. As informações da palavra de Deus, elas penetram até o nosso espírito. As informações da palavra de Deus não ficam somente em nosso cérebro cognitivo, vai também ao nosso coração, às, às entranhas. É isso importante, tá? Não desvalorizamos aquelas informações arqueológicas, são muito bom para convencer a quem não crê nas escrituras. Mas se nós queremos mais intimidade, mais conhecimento, mais revelação, precisamos prestar atenção às escrituras. Veja que Paulo disse em 2 Coríntios 4:4, O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as pessoas que não estão em Cristo, tá? elas estão cegas para a revelação da palavra, mas Deus lhes proporciona a revelação externa, a natureza, a tá? Deus sempre vai cercando o ser humano, né, com revelações. Quando a pessoa percebe um pouco, se permite perceber um pouco de Deus pela natureza, pelas revelações externas. Quando ele busca Deus, aí sim, tá? Ele consegue também, né, é, entender a palavra de Deus, tá? Porque o inimigo, Satanás, sempre vai tentar cegar o entendimento das pessoas. Aí o nosso papel é orar para que o Senhor abra os seus entendimentos dessas pessoas e nos preguemos o evangelho porque a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus abre a visão, né? Bom, é aliás, voltando um pouquinho só, você pode ler também Efésios 612 tá? Por que que eu disse que nós devemos orar? Porque Efésios 10, 6, versículo 12, diz que a nossa luta é contra os principais potestades tá? Então, muito importante isso, porque nós tentar mostrar para o cego a Cor de algo, não adianta, é cego. Então, nós vamos orar primeiro, vamos expulsar esses demônios, tá? Que cegam o entendimento das pessoas para que eles entendam, para que eles resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, de Cristo em Deus. Bom, muito se baseia sobre a pessoa do servo, você valendo dos dados científicos e históricos. Entretanto, os evangelhos nos fazem ver que somente através da fé conseguimos conhecer mais acerca de Jesus. Um conhecimento que não se limita ao intelecto, mas que resulta em experiência e transformação. Bom, por que diz aqui experiência e transformação? Porque quando nós lemos a palavra e essa palavra fala com nós, essa palavra, quando eu leio, buscando compreender ela, ela opera a transformação. Eu experiencio a presença de Deus. Então, eu sei que você também é assim. Todo cristão, quando busca ler a palavra, ele está com sede de Deus, tá? Deus se permite conhecer nessa palavra. Deus se permite ser tocado, né? Eu acho bonito em Marcos 5, 34, quando aquela mulher né, toca nas vestes de Jesus e Jesus, é, olhando, pergunta, quem me tocou? E ela se apresenta, Jesus diz filha, a tua fé te salvou. Como é que essa mulher, sem mesmo Jesus estar consciente dela, né, tocando em Jesus, ela é curada, porque esta mulher está tocando, tá, em Jesus, com esse desejo essa fome, ela ela vai é, vencer, tá, várias barreiras, a multidão gigante, a religiosidade, tá, mas ela tem fome, ela tem sede da sua cura, do seu milagre. Então, quando nós também temos sede de Deus, temos sede do milagre, sede da presença de Deus na nossa vida, nós tocamos, Deus se permite tocar por nosso desejo profundo de ter experiência com Ele. Bom, é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. É possível afirmar a partir dos relatos nos evangelhos que muitos conheceram Jesus de maneira superficial pois não quiseram se comprometer ou passar a viver segundo seus ensinamentos. Marcos nos mostra que o exemplo claro disto ajuda esses cariotes, que após passar anos andando com o servo, ainda assim o traiu. Ok, vamos para um pouquinho aí. Veja, sempre tá, que nos lemos esses Escrituras, sempre que nos lemos acerca de qualquer personagem, nós devemos procurar compreender tá? esse ser humano. Isso é muito importante, porque Judas, né? ele viveu, experienciou, orar por enfermos, expulsar demônios, curar enfermos. E disse o um texto, em algum momento os apóstolos saíram até mortos, ressuscitaram. Ele também fez parte disso. Mas por que traiu Jesus depois de ter experimentado tudo isso? Porque é ser humano. Ser humano, em algum momento, ele fica assim. Tá? Agora, é tão perfeita a palavra de Deus... Porque quando diz que Judas traiu, o texto bíblico não aponta o porquê que Judas traiu. Qual era a intenção dele? Porque havia alguma intenção nesse comportamento. Qual? A Bíblia não fala. Alguns teólogos dizem que talvez né, ele estava dominado pela avareza e queria mais dinheiro que já tinha na bolsa e vendeu Jesus pelas 30 moedas. Pode ser? Não sei. Outros teólogos dizem que foi simplesmente por decepção, porque Jesus está três anos e meio, anda para lá, anda para cá, e Jesus não assume o trono, né? não assume o poder, não derruba Roma. Tá? Então, Jesus teria traído por decepção. Outros dizem tá? que Judas queria dar um empurrãozinho, um né? motivar Jesus a reagir contra Roma. Então, quando os soldados vieram, Jesus reagindo contra Roma, destruiria os romanos e aí assumiria o trono. Tá? Pode ser, pode ser também, mas não importa. O que importa é aqui que havia alguma intenção que movimentou esse comportamento de Judas. Eu acho muito interessante porque a Bíblia não deixa né, essa forma clara do porquê. Qual a intenção? Por que, que não deixa? claramente, porque a pergunta fica para nós, ou a resposta fica para nós. Qual é a minha intenção quando estou andando com Cristo? Qual é a motivação que me leva a andar com Cristo? Esse é um ponto muito importantíssimo, por quê? Porque Judas era um ser humano igualzinho a mim e a você. Judas era um ser humano, sim, tá? E nós somos seres humanos e nós devemos nos questionar qual é a intenção que estão gerenciando, que estão direcionando meus comportamentos. Porque assim eu vou evitar, Tá? ter resultados negativos, porque qualquer um que não vigia, que não percebe as intenções por trás dos seus comportamentos, poderá ter resultados negativos. Dois, o plano de Deus revelado por intermédio do seu servo, o servo revela ao pai a sua vontade, as ações do servo suscitaram questionamentos, Marcos revela que o servo é o filho de Deus. Bom, o evangelho de Marcos inicia-se com o testemunho de Deus, o pai sobre o servo. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado em quem me compraste Assim, entendemos que o plano de Deus é fazer com que seus filhos possam conhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. Então, nós vamos ver essa questão nesta segunda parte. O salmista diz que o Senhor se alegra em revelar os seus segredos aos é Homens como Noé, Abraão, Jacó, etc., né? na revista está vários nomes, tá? que por temerem a Deus, tiveram o privilégio de conhecer parte desses segredos. E no Novo Testamento, esse segredo é mostrado de maneira ainda mais vasta quando começamos a ler sobre o plano de Deus na pessoa de seu filho. Então vamos entender um pouquinho. Veja, o segredo do Senhor é para os que o temem. No Salmo 103, versículo 7, tá, está aí o texto aí. Você pode procurar na tua Bíblia, tá? Está escrito que Deus fez conhecido os caminhos a Moisés, tá? Mas para os filhos de Israel, Deus mostrou os feitos. É muito importante esse texto. Porque tem pessoas que veem os milagres, tem pessoas que veem muita coisa acontecerem, até mesmo eles experimentam algo bom da presença de Deus, do milagre de Deus em sua vida, mas não tem a revelação do caminho, do plano, do como que acontece isso. Deus revelou a Moisés o caminho, o processo, o como... Aos filhos de Israel, só as maravilhas, tá? os resultados. É tão importante nos conhecermos Deus na intimidade, os seus segredos, mas isso né, é para quem procura tá? comunhão com ele. E no Novo Testamento nós vamos ver como Deus mostra o né, seu plano na pessoa do seu filho. Tá? Hebreus, capítulo 1, nesse texto que antigamente Deus falou a nós pelos nossos pais, né? por revelações, por anjos, de muitas formas e maneiras. Mas nestes últimos dias, falou-nos pelo filho a expressa imagem do seu ser Amém? 2.2, as ações do cérebro suscitaram questionamentos. Marcos relata no início do seu evangelho um dos milagres realizados por Jesus em Cafarnaum. Quando ele surgiu em uma sinagoga, ensinando. Ele libertou um homem que tinha um espírito imundo. E as pessoas tá, dividem seus pensamentos, seus questionamentos. É interessante isto. É um milagre, mas tem duas posições divergentes. Eles começam a perguntar: Que poder era aquele? Quem era ele? Que nova doutrina era aquela? De onde vem essa autoridade tá? que até os espírito e mundo obedece? Porque muitos você vê, nós falamos em algumas lições, tá? Muitos, é muitos saduceus, fariseus, né? Que eram a oposição nos dias de Jesus, tá? Muitos eles, quando veem os milagres acontecendo, as libertações acontecendo, motivados por inveja, dizem, dizem que era Satanás que estava usando, Beuzebú está usando Jesus. Mas aqui, o que você vê é o questionamento. Né? Que poder é esse? Quem era ele? Então, todos esses questionamentos nos faz pensar o quê? Que precisão os um pouquinho a mais nos perguntar até que ponto eu conheço Jesus a que profundidade eu conheço Jesus a que dedicação a que tempo eu tenho dado quanto de tempo eu tenho investido em ler a palavra de Deus não basta dizer assim, ah mas eu conheço Jesus já citei Jesus não quanto de tempo eu estou investindo em conhecer Jesus quanto da minha dedicação 2.3 Marcos revela que o servo é o filho de Deus. Podemos visualizar em Marcos sete ocorrências do termo filho, que expõe o segredo de ser ele o filho de Deus. Aí nós temos o termo filho de Deus em três passagens da Marcos 1, Marcos 3 e Marcos 15. Filho amado temos em duas passagens Marcos 1 e 11 e Marcos 9:7 e também temos filho do Deus altíssimo em Marcos 5:7 e filho do Deus bendito em Marcos 16: é, aliás Marcos 14:61, tá? Então Marcos deixa claro que ele é o filho. Agora só dando um extra para você, né? Eu acabo dando sempre o extra do bacharel em teologia para você, tá? O termo filho, quando você vê, tá, referenciado lá em Isaías, se nós estou 61, quando diz assim, este é meu servo em quem me comprasso. E o texto do Novo Testamento diz, este é meu filho em quem me comprasso. Por quê? Porque no Novo Testamento está colocado filho e lá no Antigo Testamento está servo. Porque no Hebraico é permitido. Tá? essas duas traduções isso é muito importante porque Jesus é o filho servo Jesus é aquele tá que veio sim o filho mas ele é o filho servo tá? ele tem tá é, ele se coloca nesse papel de servo tá? uma coisa né é você ser filho do teu pai Tá? Outra coisa você trabalhar na empresa com teu pai. Aí você é filho, mas você é servo, é empregado do pai também. Né? E você percebe que como filho você tem um lucro. Em casa, se você é filho, teu pai vão fazer de conta que teu pai tem uma empresa e você em casa é filho. Como filho você recebe né? o alimento diário, os benefícios né? da casa. Mas se você trabalha com o pai, se você se torna servo do pai, você também tem um lucro a mais, tem um salário a mais, tem um resultado a mais. É muito importante isso, nós se permitir sermos filhos servos, igual a Jesus, para que tenhamos maiores resultados. Jesus Cristo, o ministério revelado, o mistério revelado. João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido, Satanás conhecia a identidade divina do servo, e o servo revelou os seus sentimentos, sofrimentos. Bom, importa nos reiterar que a verdade secreta do pai, que havia sido manifestada no passado pelos profetas, foi revelada nos evangelhos em Cristo. Vemos nas Escrituras que, por ordem do Deus eterno, este segredo se tornou conhecido em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Então, vamos lá. João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. Então, quando João Batista vem, manifesta seu ministério, né? Por sua entrega ao Senhor, muitos se mostravam grandemente preocupados, pensando que ele fosse o Cristo. Então, João Batista é uma pessoa dedicada, entrega ao ministério. E alguém vendo ousadia, né, pergunta, João, tu és o Cristo? Ou Messias, né? É, João responde, sem subterfúgios, não ser o Cristo. E que esse viria posteriormente a ele. Tá? João dizia que ele batizava com a água, entretanto, aquele que viria após ele, batizaria com o Espírito Santo. Então, eh, nós vemos de João Batista saber reconhecer sua posição. Tá? Tu és o Cristo? Não. Elias? Não. Profeta? Não. Tá? E isso é importante. Às vezes, é preciso ter muita coragem... Para nós reconhecermos quem não somos. Para depois nos encontrarmos quem somos. Tá? Então, esse papel né, de João Batista dizendo que ele não é, mas há de vir um, que é o Cristo, que há de batizar com o Espírito Santo. Satanás conhecia a identidade divina do ser. Podemos assistir no Evangelho de Marcos que no acontecimento da tentação, no deserto, Satanás reconhece ser o filho de Deus ao deserto. Bom, aqui é, deixa eu trazer um esclarecimento, né? Nosso autor colocou é, falando, né? No início, é, que no evangelho de Marcos, tá? Mas no evangelho de Marcos, a tentação é bem resumida num versículo, né? Aí ele não se coloca, então, Mateus, tá? É, Mateus 4:3, 3, né? É, diz assim, tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães, né? Ou Mateus 4:6, 6, é, Satanás de novo cita isso, tu és o filho de Deus, tá? Então, em Mateus está essa colocação, tá? Em outras passagens bíblicas, Satanás faz pela boca dos processos afirmações categóricas sobre Jesus ser o filho de Deus, né? Bem sei quem é esse, o santo de Deus. Aí, Marcos 1, 24, os, os endemoniados falam, os demônios falam. Marcos 3:11, Marcos 5, 7. Eles queriam expor Jesus. Sabemos que Deus é o Filho de Deus. Né? Então, os demônios conhecem. Eles sabem, tá? eles tremem diante dessa presença de Jesus, que é Deus entre os homens. O servo revela os seus sofrimentos. Após Pedro fazer sua confissão de fé, que tu és o Cristo, filho de Deus, Jesus admoestou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então, o servo começou a lhes ensinar abertamente que o filho do homem haveria de padecer, e seria rejeitado pelos anciãos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que seria morto, mas depois de três dias ressuscitaria. É muito interessante esses textos, se você lê na Bíblia, né? Que quando Jesus está falando essas coisas e ele está indo para Jerusalém, está entrando na cidade, né? É os discípulos que estão vindo atrás, tá? Mesmo Jesus falando da sua morte, que ia morrer ia padecer nas mãos, né? Dos principais, dos anciãos, dos escribas e tal. Eles estão conversando o quê? O texto diz que eles estavam conversando quem era o maior. Interessante, porque Jesus está revelando seus sofrimentos. Mas eles não estão ouvindo Jesus. Eles estão preocupados. Jesus vai entrar em Jerusalém, Jesus vai manifestar que ele, é o Messias, vai tomar o trono. Eu disse o texto que eles discutiam quem era o maior. Estão preocupados com a posição, com o trono. E não estão ouvindo que Jesus está fazendo uma revelação dos seus sofrimentos, tá? Por que que eu falo isso? Porque é importante às vezes nós prestar atenção no momento que estamos vivendo no já, no agora, tá? Sem nos deixar distrair, porque às vezes a nossa mente se distrai, aí nós perdemos preciosas revelações, amém? Deus abençoe, meus amados, nós chegamos ao final, nós temos o objetivo, né? Mostrar a importância de conhecer sobre Jesus falar sobre o plano de Deus revelado por meio de Jesus e explicar que Jesus Cristo é o um ministério revelado. Esse foi, estamos concluindo, nós chegamos aos nossos objetivos finais, tá? Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, tá? Principalmente aqueles que são professores de BD, tá? Eu quero ajudar vocês. Se você quiser os slides desse, dessa vídeo aula, ok? Você só manda teu nome, cidade de onde você está, falando, o estado, tá? E então, você receberá esses slides gratuitamente, tá? o meu objetivo é ajudar a todos aqueles que trabalham no Ministério do Ensino, ok? Bom, embaixo desse vídeo vai estar aí o meu número do WhatsApp, você vai mandar esses dados, ok? E também, né, dá seu like, compartilhe e vamos ajudar mais pessoas. paz o Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe Deus, e deseja uma boa EBD para vocês.